Uma relação com o Schumacher, ele sabe o que está acontecendo? No momento do acidente dele, eu estava eu esquiando na Califórnia. Foi exatamente no momento que começou-se a veicular a notícia do acidente dele. Eu não tinha noção, eu comecei a saber pelos comentários da minha foto. E daí eu fui buscar saber se tinha alguma coisa para ser feita. Eu vou te, vou te confessar que... É... Eu já sonhei que o Schumacher estava jogando Playstation, velho. E ele jogando bem, tá meio magro, assim, sabe? Mas, mas, falou, não, tô bem, mas a gente não vai contar nada. E, e você vê, não sei, não, não dá muito para saber. A gente tem que rezar para que ele esteja bem. O filho dele está correndo hoje, né? E, assim, eles nunca, nunca deixaram passar nenhum tipo de informação. E quem sabe mesmo não fala. É, é muito, muito difícil, né?